Olá, amigo internauta, leitores do Diário de Suzano. Esses são os destaques do dia que poderão ser acompanhados na edição deste domingo do Jornal Impresso. Vamos começar com o noticiário local. Os municípios aguardam repasse do Governo do Estado e do Ministério da Saúde depois da divulgação do Programa Nacional da Redução de Filas de Cirurgias Eletivas. Exames complementares e consultas especializadas no dia 28 de janeiro. Nas cidades verificadas pelo DS só em Suzano, são 5 mil procedimentos em espera. A CPTM deixou de divulgar os dados solicitados pelo DS sobre a quantidade de falhas nas linhas da região. Ao invés disso, a companhia informou que as linhas 11 Coral e 12 Safira, que atende a região do Alto Tietê, estão recebendo diversas obras de melhoria. O secretário de Saúde de Suzano, Pedro Ischi, fez um balanço da saúde durante entrevista ao vivo ao ODS. Ele divulgou como estão as obras do Hospital Federal, o processo para abertura do Hospital das Clínicas, o pronto-socorro infantil e a entrega da reforma da Santa Casa. Saiba tudo sobre os preparativos do Corinthians para a partida contra o Botafogo SP pelo Paulistão. Siga o DS pelo portal e pelas redes sociais. Até a próxima!